Campeão, muito bom falar contigo. Tamo juntos. Mariana e Sérgio, vem aí. Fala Brasil, tchau, tchau, meu povo. São 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia. Bom dia pra você. A polícia investiga uma ação ousada de criminosos que se passaram por seguranças e roubaram quase 2 milhões de reais de uma agência bancária em São Paulo.